pegar sua casa nova é Cleitinho. é Cleitinho é Joãozinho é Joãozinho, e Joãozinho? É, Pedrinho. é Pedrinho é Pedrinho é Cleitinho é Cleitinho É, Cleitinho. <risos> é cria é Continha é, é o que então Junior é, Juninho. Mas eu falei. Você falou Cleitinho, Você falou o Cleitinho. Os Cleitinho. Juninho. Bora lá, ali Vamos, Cleitinho. Eu não sou o Cleitinho. Que é o quê, então? Tô brincando pra Cleitinho. Meu amigo, meu amigo, olha isso, essa papizinha ganha ganha do robôzão subindo. Boa, não, não, não, não, oh, não, não, vem, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Não sobe lá Vamos lá no Cleitinho Que casa Que a gente morar Eu já sei uma, Juninho Não é eu por também, aí não, Juninho Eu também já sei uma, vem aqui Mas não é por aí não Tem que subir pelo outro lado aí minha mãe. É mas a minha Vicky não vai subir. Minha mãe. Minha mãe também. também eu pego e faço isso daqui. Como hum. a gente tá com horário de. Opa, opa, opa! Vamos, Pop! minha <risos> é, Pop tem um Tem uma Vicky? Eu, vi eu já sei. Véia, é. Oi. Oi. eu já cheguei aqui em casa, Juninho. Tá. Já chegou? Já, né? Onde é que é? No meio do mato, é ué. Eita, não quer subir Não quer subir, não quer... Oxi. aí subiu Opa Pera aí, deixa eu estacionar a minha aqui Ai Ai, meu Deus do céu, minha Vix Eita Ah beleza, minha bi minha bicicleta vai ficar assim, mesmo. Ô oh, Juninho, ô oh, Juninho! Isso <risos> <risos> aí da minha. <risos> Problemas de gravação Hã? <risos> <risos> olha, mano. Olha isso daí. Ô, mano, sério mesmo. Tá bugado, véi. Minha bicha não quer virar. Ah, agora é quer virar. Ae, a minha já é de Ae, a minha também, a minha também. Deixa aí Ô oh, Juninho Deixa eu encostar Sai da minha Sai da minha boca <risos> <risos> Tava certinho ali Por que tu foi tirar vai? Tem deixa a gente. Cadê minha bike? <risos> hum, vamos ver as besteiras. <risos> <risos> <risos> o cara cantando. Bipiubiubiubi. Mas <risos> <risos> É que montar porque bugou minha câmera. Agora, tipo, vem vem aqui ó, no nosso lar, <risos> no celular de, de pobre, né? Senta aqui. Quero ver tu me achar. Vamos lá pra nossa casa. A gente é muito pobre. Vamos ter. Oh, mano. Mano. É. Vamos tentar procurar algum outro abrigo? Aham. Tá, entra eu já sei onde que. Tem... Senhor... Entra. Ah, ah, entra na minha moto que eu acho que o é o Cênix que tem. Eu que o é que tem. Vem aqui. Vem aqui que o Cênix é que tem. Vem aqui no fundo. Vem aqui, vai me mata. Sabe. Tá, vem aqui. Desce tudo esse morão. Mas eu não tenho freio de desse. Tem freio, hein? Desce? <risos> para entrar Então... a câmera aqui bugou Juninho Cadê tu, Cleitinho? Tu tá onde? Eu tô aqui na nossa nova casa Ai, já tá indo na favela Uma moto azul andando por aí mal louca minha morte, puxando minha morte, grau. Minha morte, minha morte, tô deitado no grau. <risos> e eu que tô dando só grau que o vizinho me, me, achado, me... Achado. Oh, e eu que tô. Eu só que tô dando grau que o vizinho, eu pedi a moto emprestada pra ir te pegar e o vizinho me emprestou a moto eu tô dando cada grauzão com ela. Peraí, aí, Juninha. Tô indo, tu tô... acha que eu sou flash? Nossa. Não sou não, é a moto. Ô, vizinho, a moto tá aqui de volta! Irmão, vem aqui em cima, vem aqui em cima, ó, vem aqui em cima de que. Ó, aqui é a nossa casa e vem um pouquinho mais pra cima. Que? Ó, o vizinho falou que pode pegar a moto dele qualquer hora, ele emprestou ali, ó. Tá, então vem aqui, mano. Hum. emprestado? Se quiser, ele falou que pode. Entra aí, mano. Puxa. Um, um, um, um, um. Tá, então agora. Ele falou que dá muito manual essa motela é boa para manual. Acho que acabei destruindo a casa, a casa ali do cara e. Nós Dois de pegar. Que Fala <risos> de novo. Que <risos> fala de novo. <risos> <Pala> de novo. <risos> Tá escutando? Fala, fala aquela palavra de novo. Machado, fala outra, a outra lá, a outra. Não, é a outra, é aquela. Que triste кристи вот так вот кристи вот так гибай chorar. Ah! <risos> vai apanhar. Vai apanhar se continuar chorando. Ô, oh, me prestava mão. Um robozão. Ele chamou de Robozal. Sal. Cadê robo -sal. tu? tá aqui na puta que pariu da Minas Gerais. Bipiu e pôr um oh, dinossauro. É... <risos> o vizinho me emprestou a XJ dele, tu viu que ele comprou uma XJ? O <tos> oh, irmão, tu conhece.. Oh, irmão, tu conhece o Mario? Sim, Mario. O Mario tem que comer Mario? Ele mudou de profissão só. Pega quem é ladrão. <risos> É, tu se acha esperto, né, irmãozinho? Eu não. Tu se acha assim? Não. Uhum. Eu não me acho por causa do que eu já tô achando. Tu que deve se achar? Tá perdido, eu não. Tá perdido no mundo. Nem eu sei. Metendo eu, metendo eu... Metendo... eu tô metendo um negra. aqui. Com a moto que de que? Cheiro em São Paulo. Mas ele falou que não era pra ficar puxando grau muito grau. Mas eu do Mauso, um outro me disse que. Ah, e eu vou vender essa moto e agora a gente vai ficar carico Por quanto? Why? 20 milhões reais? mil reais. Mas, mas vai tudo isso? Vai. Já vendeu? Eu Já vendeu? Comprar... Eu posso comprar uma casa Já vendeu? Não! Vendeu sim, eu vou comprar minha nova moto Deixa Ai, eu escolher não, Ainda não vendi, eu tô indo aí Que moto que é do outro vizinho? Pequeno ou das grandes? Eu lá, pequeno quero ser a <risos> Faça a mínima ideia Canta de novo a música, canta de novo Do DJ Tem Arana passado. é o DJ Arana, Arana que vai fazer o DJ Arana no baile do DJ. Arana. Não, esse é o DJ Arana, o Mago da Putaria. Canta, esse é o DJ Arana, o Mago da Putaria. Quando ele toca, quando ele toca, Baile todo Poca, que? Baile todo Poca. Baile todo poca. Baile todo poca. Pelo dia. Pela meio dia. <risos> Pelo meio Vem dia. Pelo meio dia. minha nova casa, seu... É qual? É uma com piscina? É... Me deu massagem <risos> Eu vendi a moto por vinte... Uh, uh, vendi por cem mil. Agora tem uma casa só pra mim. Vou até comprar um capacete aqui, ó. Buscar tu não sabe que o que, que eu comprei com a metade desse dinheiro. O okay. que? Tu vai ver quando chegar aí. E eu vou lá pra São Paulo. Não vai nada, fica aí. Vou pegar aqui, ó. Vou comprar mais uma, Robozona. Sabe eu que tu pra... não pode... Ele ele, ele, ele, ele ele.. Tu sabe quem que é? Não sei, mas vou dar fuga. Pelo jeito é o Cleitinho, mas eu vou dar fuga. Vou dar fuga. <risos> é, eu, eu, eu falei pra tu que o dinheiro que eu ia comprar era isso daqui. Bom, é a fuga, é a fuga. Eu tenho um peitadão! Eu nem fui ter, atrás de tu. Também ninguém, ninguém vai subir mais na tua casa, agora tá tudo trancado. Vou lá pra São Paulo, vou comprar umas roupa Tu vai ficar aqui, menino, que eu que vou te levar. Tu, ne, tu não tem nem idade pra comprar roupa ainda, tu só tem 5 anos. Não, tu vai ficar que? aqui. tu o quê? Tu... Eu sou mais velho, eu sou mais velho. Tu pode vir pra casa. Moleque, eu tenho... Moleque, E por que tua vozinha de bebezão assim? Porque eu tive que fazer uma cirugia. Você não é. Ô, <risos> oh, vem aqui em casa me buscar então, vem. Pera aí. Eita, eu bati num bagulho invisível. Tá, deixa eu virar aqui. Deixa eu ir aqui na Bell Shopping. Vem aqui me pegar que minha câmera bugou e eu não tô conseguindo mais andar. Eu tô cozinhando. Vem aqui rapidão! Vou de 10 mil reais. Boa, agora eu vou. Vou duas aqui. vou soltar os caras. Passa tudo, passa eu tudo. Eu pô... vai, vai, vai, vai, vai, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Passa tudo, vai, vai, vai. Encofim, Tá, estou, estou. Oh, oh, Cleiton. O Cleitinho, tu acha que alguém vai te dar alguma coisa? que? Do que que tu me chamou? É Juninho! Ô Juninho, tu acha que os caras vai te, uh, te dar dinheiro com essa vozinha de bebezão? Por quê? Os caras sabe que tu é mau bebezão! Assim tá melhor? Não, você é bebezão. Bebe. Você é bebezão. Meu, pra matar, matei. Matei tô... é bebezão. Meu, tá tô... aí. E tu que tem 12 anos, que é 18. Molequinho, molequinho, você só tem 6 anos e você já tá andando de moto, assaltando pessoas e ainda se vestindo igual favelado, cara. Nossa, meu Deus do céu. Que? eu aqui. aqui. não sabe a moto. Tu não sabe a moto que eu vou comprar. Não, é melhor. MT fazer uma Não. É uma está 360. Não, é muito fraca. É uma Fun uma... 160. Não, muito fraca. É, vai comprar. Um robôzãozão. Não, é muito fraco. Eu se lembra que eu comprei se lembra que eu comprei um robobozão e um dia não subiu um o morronzão? Ah, vai comprar pop? Não, muito fraca o um É azul, é um negócio de azul, é uma moto azul. Ah, tá. ah não é também. Tô brincando. Hã? Ah? Tô brincando assim. Ah, aquela moto a -A? é e É. é. Piu, piu, piu, piu, machado. Mas eu vou, comprar, eu vou comprar um robôzão mais bom lá, daqui a pouco. Ô, é. oh, vamos passar uns becão aí. Eu já gostei da moto aqui em casa então, e já entrei. Vou dormir. Ah, ah dormi demais. Vem aqui no morãozinho, onde que tem um moro pra subir pra ir aí. Ah, não, não precisa, não precisa. Não precisa. Desliga sozinha. Ó, deixa eu pegar os bacon aqui, ó. Esses <risos> E pra virar, e pra virar. Faz como? Acho que tu não vai gostar da água. Vamos dar fuga, né? Não! Não! Não! Não! Não! Vamos Não! o vida? vídeo, né? Vamos Não! o vídeo, né? É, já Não! Tá muito. Se Não! muito like, vai ter parte 2. Amanhã às 10 horas, amanhã às quer... 10 horas, aqui de novo. E quem quer jogar comigo e o, o Juninho, uh, o meu nome é Toezo e do Juninho é Cria1, beleza? Do grau. Não, é aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse cara aqui, ó. 4x fininho aqui, ó. Cria1, um, do 1 um grau. Esse aqui sou eu e o arroba 4x 9 fininho. E o meu amigo é esse aqui, ó. Jogo aí do jogo a ah, não ó toenzo 12 arroba toenzo 12. Bom, esse foi um vlogzinho. Rico até a pobre ficou muito ruim. Mas eu vou te encontrar. Aí, Lorenzo, cadê tu? Só por causa do caos aqui com esta voz do, do do do do Juninho. Olha, tô se enganando com o meu outro amigo Calan. Desculpa, família Tô se enganando com o meu outro amigo Com o Juninho aí, beleza? Eu, o Juninho, ele vai Tá fazendo mais vídeo e também Aí eu ri pra caralho Por causa da vozinha do Juninho, beleza? Família Sim, eu também não de pensão lá, ele é, é É <risos> Desculpa sim, sim. Não, não, passa lá E É, vai. <risos> tá, vem aqui na casa pra oh, encerrar o vídeo pra mostrar também o que, que eu comprei ó, <risos> vocês oh, falam que o vídeo vai ficar ruim porque eu fico dando risada mas também essa vozinha dele vai <risos> fala o socorro aquele socorinho que tu fala lá do quando tu caiu fala de novo tô triste fala de novo. <risos> tá Esse pezinho tá metendo louco. Se tu tomar multa, tu vai ver. Tu vai chegar em casa e vai apanhar mais um pouco. O filho da peste é só pra fazer isso quando tu tá comigo. Desgrama. Essa bola vai! Seguiu o bolo de primeira! Vamos! Oh. Ó, oh, vai ter aqui na frente da casa um negócio vermelho! Bipiu e bipiu e machado! Machado! Ó, <risos> o oh, oh, tá negócio! Ó, o negócio! Ó, o negócio! Ó, o negócio! Ó, o Vai, anda. Cuidado, isso daí pega 200 km por hora, desgrama! Vem aqui! Tu volta aqui, filho da me... que tu vai tu vai lá apanhar quando essa merda acaba. Peraí que tu vai apanhar agora Passar vergonha, cadê tem tu? Machado! Machado! Toma! piu e piu e machado, machado, bipiu e piu e machado, machado, bipiu e piu e tu me, duvido tu me piu e machado, machado, machado, piu e piu e machado. Machado, bipiu, bipiu e machado, machado, machado, duvida tu me achar, bipiu, bipiu e machado, machado, chega, oi, ro... oi, o... oi, o... oi o... seu rola cliente, nem pego, falo, tá, foda, se vamos enxerar a porra do vídeo aqui, Falou casa. família, esse foi mais um vídeo é assim, em cima da casa Cadê <risos> o seu? Depois nós vai estar tá jogando Brocaven e te esconde curta, beleza família? Curta, olha curta, os curta, dois curta. Olha os dois com mãozinha uh, do, Ali, olha <risos> Olha tá, é a ó, hum. tá, é, Amanhã às 10 horas da tá manhã Vai ter um vídeo Hum um, uh, uh, tá aqui no dona é eu... da favela, tá ligado? Então vamos, vamos Encerrar o vídeo aqui E falar oh, eu a, O vídeo a, a, pisando na cabeça do cara eu, eu, eu, eu tô muito com esse caô Ele é muito chato Ficar só na minha cabeça Com o Joãozinho Que Joãozinho? O que, filho? Não, é Cleitinho É Cleitinho, é Cleitinho Eu não se esqueci não, é Cleitinho é não, não, não, não, não é pedrinha, é pedrinha, não, não, não, é, é, é, é, é, é